Me levando o sapinho para passear na minha série de comandos. Tu, tu, tu, tu, tu. E aí galera, fala as pesquisas e hoje a gente vai levar um o meu meu amiguinho aqui para passear. Então, né? Tem que eu tenho que dar comida para ele, como que comer slime e pior, eu teria que fazer um criativo nisso. Não lá, lá. tá me levando pra passear, pai. É uma coisa, vou tirar essa madura aqui. Eita! Tá, poxa! Eita! Eu tô com força no Ok, gente, vamos lá. Levar ali pra esse... Droga, passear porque eu tô fre Frejando... Uma casa dele que vai precisar de muito um NÃO!!! Parece um eu ter que eu que que tenho outro Vamos lá, gente Eu vou me vingar do skip Tem bastante padrão aqui Eu vou fazer crash castigo novo vem aqui que eu quero fazer Desligar a ponta legal aqui, gente. Eu vou ficar hora de trabalhar que eu aqui, vou precisar de muita madeira. ali. bom. Para. Vou lá. É. Eu tô dando um susurso. Ai, se... Vamos lá, a gente que é bem que é o Gente, tá o o que não tá se é vamos que é Por medo de acertar meu, meu pet. Gente, claro isso é tipo, Isso é uma série de criativo De... De comandos. Então não vou me preocupar. Não mexer, não, né? não vou deixar fazer aqui. Vou laçar. Fica aqui. Isso é pro seu bem, tá? Não! Quase mil! Meu, pro pouco esse filho tá sendo alto. Que da catredão. Matou o moço. Tá perigoso. Tome então, live. Eu já volto aqui com vocês. Burn. I yeah. I'm so <laughs> Hold <sighs> on. Here, yeah. yeah, yeah, yeah. Então, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. E esse foi o vídeo de fazer uma casa de Paris E levando o um peixe para passear. Então, tchau. Fui.